Calma, seu arruinho. Tô aqui muito de boa. É, eu tô muito de boa com esse Mario safado. É. Ixi! É! Que brodeira já é essa, meu Deus! Miranha! Toma! Esse miranha. Eu só queria mostrar essa, essa, esse, esse coisado. Nesse vídeo. O é um vídeo de fake. Olha que fake. <risos> fake também. Fake. fake. Fake. Fake. Fake dourado. Fake, fake, fake, fake. Tudo, tudo é fake. <risos> fake. Só tem fake, né? Mais fake. É... Um, um calvo. E esse cara aqui, ó. Olha, olha. É, mano. Esse cara... Parece o Jason B. Esses fake. Ninguém. Ninguém de novo. Alguém. É... Um cara que eu colei tudo errado Um fake Um careca é cal Outro fake. fake Fake, fake, fake Ela vai subir, ela vai descer Fake, fake, fake, fake Mano, é tudo fake Fake, fake, fake, fake, fake Ah, mas tá rasgando Ah, porque essa é a página que eu rasguei sem querer eu rasguei um pouco sem querer, mano. <risos> Aí cortaram a cabeça do cara. É o que eu fiz ó, com a página. A Espanha com o famoso pau todo. Olha, olha, olha que bom. é Dourado. Toma. Ele tá tudo torto aqui. Esse aqui tá mais torto ainda. Aqui, eu tomo as mulheres. Os japoneses aqui que é tudo a mesma coisa. Cara de pedra. Careca. Ca é. Árabe. Torto. O um cara torto. Aê, os fake. que ó. O copiador daquele cara das lives. Coisado. <risos> Mais fake. Um fake com. Outro Justin Bibi. Ninguém. Do é três fakes. Careca cal feito É. Um tingês. Aqui eu não tenho nada. Na verdade eu tinha, mas eu perdi. Aqui eu tenho nada. Mas daqui eu não vou fazer propaganda de graça.